Essa dica é para quem diz que não gosta de comida japonesa. A culinária japonesa vai muito além do peixe Esse prato aí é mais conhecido como kushikatsu e é um prato de comida de rua típico de Osaka. Kushikatsu ou kushiage, que seria o termo mais correto, são espetos fritos de várias coisas como vegetais, carnes com molho e bem saboroso. Esse aí, por exemplo, veio forrado com muito queijo. E você, já experimentou o kushiage?